Gente, chegou um pacotinho da Shopping. Ele não é meu, ele é da minha irmã. Mas ela pediu pra mim abrir, porque se veio tudo certo. É tudo da mesma marca, né? Esse aqui eu sei que é um corretivo, né? Mas o resto da coisa eu não sei o que é, não. Ó. Na verdade, dois... O segundo item. Não tô abrindo o lado errado. Ah. E o terceiro. Então, outro recebido da Shopee, essas campas são da minha irmã, mas eu vou abrir pra ver se veio tudo certinho. É pra vir uma peruca e um pente. Uma coisa que eu notei é que os pacotes grandes, o correio, transporta mais rápido, tipo em um dia, mas o pacote pequeno, leva cinco dias ou mais pra chegar em cada cidade. Então, tem pacote do meu que tá parado há um bom tempo. Aí, o fato de não ter vídeo com tanta frequência é que eu tô com problema no editor. E aí, eu não tô conseguindo editar, porque tá, tá saindo o som errado. Então, eu vou ter que arrumar isso. Ó, é um pente para peruca. Essa é a peruca da Ladybug. Me desculpa se eu falar errado o nome, tá? É. A senhora. Eu não sei tão se a minha irmã vai gostar da peruca. Eu tô achando ela um pouquinho brilhosa demais. Sabe? Um pouquinho brilhosa demais, não. Um pouquinho brilhosa. O dentro como é que é? Eu não entendo muito bem da peruca, né? Porque a minha outra, preta, tá largando muito o cabelo, mas... A minha irmã acha que foi a costura mal feita, mas a peruca é bem bonita. A minha, né? Preta, não tem tanto brilho que nem essa. Aí o link de todos os produtos vão estar na descrição, tá?